Quando descobri que estava grávida, passou tanta coisa pela minha cabeça. Normal, né? A vida muda. Me deram muitas dicas, mas uma é verdade. A gente cria os filhos para o mundo. Eu quero que meu filho descubra o mundo, mas com saúde. Por isso, fiz todos os exames que o médico pediu no meu pré-natal. Um deles era para saber se eu tinha sífilis. Isso foi no comecinho da minha gravidez. Mas estava tudo bem comigo e com o bebê. Agora é só acompanhar ele crescendo a cada dia. Sífilis tem cura. O tratamento é garantido pelo SUS. Procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal.